Bande Guru Padot Dandam Bhakta Bindosaman Nitam Sri Chaitana Prabhu Bande Nitananda Sahoditam Sri nanda Nanga Bande Radhika Charunodayam Gopijano Samayuktam Binda Banamano Haram Bancha galpotaru chaki pass indo bebecha patitanang pavuni babesha vipyo namu namaha mukankaroti bacha lang pangung lang hetigrim jat ki patamahangabande paramanandamadavam brinda vai tu Shnabhakti padethi devi swato bhutohi namo namo narayana namaskritto narunchayi vana ruttamam devi n Saraswati n vaisam tatoo jayoo mudire prakasa Krishna Sadhanurakta guru bhakti jukto Bhakti-pramodakṣa-jagod-varunyam Dheiyam sadhā paribhavagnam aviṣṭu-doham Tethās padam siva-birinchanuttam saranyam Betātthiham panatapāl-bhavad-dibhotam mahapurushate mahāpuruṣate carunarabhindam e at pa de palavanakachanda manichataya. Bespuriji, tokemipigapavadush Puruna no raga, sosagra saramurti. Sri Krishna Chaitana prabunitananda. Shiad deitagada, gaura bhakta binda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nittananda, Shri Advaita Gala Dharasiva Sadhi, Gaurav Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Ram, Hare Ajanulam bitabujo kanuka bodhatu. Sankirtanai kapitaru kamala yotakshu. Bisham baru, dijavaru, jogodhar mopalo. Bande jagat priya karu. Karuna bhataru. Hare Krishna, Hare Krishna kishna kishna hare hare hare ram hare ram ram ram hare hare namami gange tava sura sura bindito Bhuktin chamuktin chadada sinitam Bhavan rupe Ganga taranga ramani kalapam Gauri nirantara bibushi tobam bhagam Narayano priyamanango madhaparam Barana Purapati Bhajavi Shanatham Bhagi Sajusho Lakshmi Yasracha Yasya Stehide Sambhi Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna <Sit> hare hare hare ram hare ram ram ram hare hare guro ranugreha naya apaman purna pasanta guro ranugreha purna -pasantai. गुरुरोनो ग्रहेनाइबो कुमान पूर्णो प्रसांते न हम इज्या प्रजाति भ्याम तपसो उपसमेनोवा तुसे अम सर्वभूतात्मा गुरुस्वस्स सैयाजा था न हम न हम इज्या प्रजाति भ्याम हम इज्या प्रजाति तपसो उपसमेनोवा Tu seyam sarva bhūtātmā guru-susso seyajatā Gaudiya Gosthipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupāda O Paramahamsa Jagatgur Jis. Everybody speaking, today is a tira bhaktiti of mind. Todos podem dizer, hoje é o tiro Bhav Titi do meu Guru Padma. Mas eu acredito que hoje é o Avir Bhav Titi do meu Guru Padma. Então, as pessoas dizem, hoje é o dia do desaparecimento do meu Guru Maharaj, do meu Guru Deva. Dice Shira Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Todos dizem, hoje é o desaparecimento do meu Guru Pada Padma, do meu Guru dos Pés de Lotus. Mas eu acredito que hoje seja o aparecimento, o dia do aparecimento do, do Guru Pada Padma, do Guru dos Pés de Lotus. Porque quando o Guru Pada Padma desaparece deste mundo material, ele se senta permanentemente dentro do meu coração. Ele vai ficar sentado no meu coração permanentemente. Então, Bhakti Siddhanta dizia, as pessoas acham que hoje é o desaparecimento, mas eu acredito que seja o aparecimento de Shiriguru dentro do meu coração. Não existe, na verdade, o desaparecimento do Vaishnava puro, do Guru Pada Padma, do Guru dos Pés de Lótus pois ele é eternamente presente. Então, ninguém pode falar de um desaparecimento. a ou tirobava, aparecimento e desaparecimento, nós explicamos para organizar as coisas, para poder também receber bênçãos no nosso bhajan. Se você observa o aparecimento e o desaparecimento do Guru, Pada Padma e dos Vaishnavas puros, nós recebemos excelente benefício. Se nós observamos o desaparecimento também, se há sentimento de separação, Existe um qualquer sentimento de separação, de saudade, dentro do meu coração. Então, eu recebo um grande sucesso na minha vida espiritual. Porque você se sente separado, você sente saudades do objeto ou da pessoa, se você já o encontrou Uma pessoa que você nunca viu, uma pessoa que você nunca entendeu, um objeto que você nunca compreendeu, nunca viu, você não vai chorar por aquilo, vai? Se você nunca encontrou uma pessoa ou nunca viu determinado objeto, você não pode sentir falta dele. Então, se você entende... A, a função, a utilidade, as qualidades que você viu dentro daquela personalidade ou daquele objeto, é por isso que você chora quando você está longe dele. Então, a separação, ela só vem quando nós temos conhecimento. Então Viraha só se manifesta se nós temos milan. Se você conhece e encontra, você sente a falta. Está escrito no Bhagavatam. Shuto Shafung Está escrito Você gasta tanta energia, você gasta tanto dinheiro para tentar aprender os Vedas, o Vedanta, os Upanishads, porque você quer se projetar no mundo como um grande sábio, como um pandita de primeira classe. Você vai aprender o Bhagavatam tudo para se projetar. Porém, eu vi muitas vezes em Varanasi e em Purushottama, Jagannatha Puri, os jovens Brahmanas, eles aprendem o Rig Veda, o Samaveda. Quanta pureza você tem que manter? para atravessar esse um processo, em coisa, se você faz erros ao, Mabha, ir, ao ler, o chaitanya o Chaitanya-Bhagavatam, chaitanya a pronúncia, o Senhor não, não, não pune você, mas se você tiver erros de pronúncia nos Vedas, você recebe uma punição kármica, é por isso que o Veda, os Vedas não são permitidos para todos. Os shudras não são permitidos, não é, não é permitido ler os Vedas. Então, em primeiro lugar, um estudante como esse tem que fazer brahmacharya absoluta. Nem em mente ele deve se associar com nada sensual. Precisa ser totalmente controlado. É necessário preservar o caráter, a personalidade, as energias, tudo. Todos os seus órgãos e sentidos precisam estar sob controle, sob estrito controle. Alma condicionada está num estágio, diz Sukadeva Goswami. Muito doloroso. Um estágio, um estado muito doloroso. Eles não conseguem ficar sentados num lugar. Para ficar uma hora sentado no mesmo lugar. Ela é muito agitada. Chanchal. Agitação. Ela sente sede, precisa ir no banheiro, precisa ir para lá, precisa ir para cá. Se mexe, vira para a esquerda, vira para a direita. As pessoas não conseguem se controlar o corpo e a mente durante nenhuma hora. Mas para você estudar os Vedas, você precisa se concentrar. Como é possível recitar 18 mil versos do Bhagavatam do começo ao fim? Quanto você tem que se controlar? Como que você pronuncia os 18, 18 mil versos do Bhagavad? como se fosse o sopro do vento? Se um segundo de concentração se for, você tem que recomeçar. Então entendam quanta pureza é necessária para aprender dessa maneira. Eles abrir e fechar os braços para o Samaveda. Samaveda tem uma indicação de posição dos braços para cada grupo de versos abrir a, a mão, fechar a mão e eu me maravilho olhando para ele. Eu, eu me surpreendo, disse Shambhava. É por isso que os brahmanas são muito poderosos. E é por isso que os Vaishnavas são é ainda mais poderosos. Se você faz um mínimo erro com os Vaishnavas, você pode se perder. É um grande problema banhi suryo brahmane vyoh, banhi suryo brahmane vyoh, te yam vishnabhoshadha, banhi, fire is very powerful, don't put your hand power, you can burn, o fogo é tão poderoso que se você colocar a mão, a pessoa se queima, ah, mas Maharaj é uma criança, a criança não sabe, Por que, que o fogo vai queimá-lo, ele é ignorante, ele não sabe, não, o fogo queima mesmo assim, tem muitas pessoas que morrem de derrame por, por ficar embaixo do sol, no deserto. O sol pode causar derrame cerebral. Não brinque com o deus do sol. É, os brahmanas existem, mas no momento presente, os brahmanas puros são muito raros. Você não pode comparar um brahmana com um vajnava puro. Se alguém faz algo contra ele, eles desaparecem, morrem. A duração da vida deles encurta. Só que uma pessoa fosse viver mais 20 anos. Estão com 60. Mas a vida deles encurta. Você diminui. Can ugly você pode we, ficar feio. Guru, Se now. você faz política com yeah, faz apaixonados, you know, você know. fica feio. Toda a reputação é destruída. Todas as bênçãos que você pode receber das pessoas mais velhas, se vão, se você... Eu vi isso pessoalmente, diz Maharaj. Uma vez uma mataji, ela estava ela tava, ela parecendo tão feia. Eu não estava pensando em beleza, em feiura. Eu não estou interessado em ver quem é mais bonito e quem é mais feio. Eu não estou falando disso. Mas eu vi essa mataji ficar cada vez mais feia. Ah não, desculpe, ela era, não era uma pessoa atraente, mas quando ela começou a desenvolver Bhakti, ela ficou cada vez mais doce e parecia que havia algum, algum carisma nela por causa de Bhakti. Se você brincar com o Vaishnava puro, você vai perder tudo, qualquer posição que você tenha. Então, o verso do Bhagavatam que eu disse está escrito o que? Você pode se ocupar a ler o Veda, o Vedanta, os Upanishads, os Puranas, e o mundo inteiro pode lhe dar honras. o Maharaj, você é maravilhoso. E você pode. Desenvolver uma profissionalidade ao falar e, e um conhecimento acadêmico. Você pode colecionar diplomas. Muitos assim chamados devotos, eles, eles uh, colecionam diplomas, diplomas falsos. Eles pegam diplomas disso, disso, disso, daquilo. Mas eu me informei. Aquele professor disse, eles só compram o, o diploma, eles não estudaram. Eles compraram o um diploma. É, Maharaj pesquisou e o professor da universidade disse, não, sim, eles compraram o um diploma aqui. Mas eles não estudaram. Prabhupada Papa nunca quis colocar títulos ao redor do seu nome, não quis nunca colecionar diplomas. Na vida inteira, a Prabhupada Bhaktivedanta nunca quis colecionar diplomas. Ele poderia ter colecionado todos os, os diplomas. Sobre o Bhagavatam sobre tudo. o Prabhupada Bhaktivedanta nunca se ocupou com isso. E de acordo com isso, nós também sentimos que é desnecessário. O diploma é desnecessário. O, de, o diploma, ele pode decorar a minha designação material, só isso. Eu quero me tornar um devoto. Eu penso que eu não sou qualificado para tomar Diksha. Eu penso que eu não tenho qualificação para ter tomado Diksha, a iniciação do meu Guru Pada Padma. Ele me aceitou porque ele era excelente, porque ele era magnânimo. No mundo inteiro, se nós pesquisarem, para, vamos ser francos, se você não se incomoda, se eu for calcular quem tem qualidade para receber Diksha, eu diria que ninguém tem qualidade para tomar Diksha. Eu não estou mentindo. Se eu calcular acuradamente, ninguém é qualificado para tomar Diksha, nem eu sou qualificado para tomar Diksha. É a excelência do Guru Pada Padma que nos aceita, que nos dá essa misericórdia. Da minha condição caída, Ele quis me ajudar. Eu era uma alma caída. Dessa maneira, se nós fôssemos pesquisar, nós descobriríamos que ninguém é qualificado. Qual é a primeira qualificação da Diksha? Você tem que pensar que você não tem ajuda de ninguém que você vai morrer sozinho, que nada pode, ninguém pode te salvar. Como Mahaprabhu fala com Ishvara Puri Padre. Eu vou jogar meu corpo nos teus pés de lótus, disse Mahaprabhu, a Ishvara Puri que lhe deu é, iniciação. Por favor, me salve do oceano das ilusões. Tente entender isso. A primeira qualificação, você tem que entender que você está totalmente perdido, que você não tem ajuda, que não existe suporte, não existe dinheiro, e nada disso pode suportar, pode salvar você das loucuras materiais da crueldade maia. Como o Bhakti Pramodho Purigussan Maharaj explicava, como quando um homem está se afogando. Como, assim como um, um homem que está se afogando, agarra uma corda. O homem que está se afogando, se ele, se ele encontra um, uma corda, ele agarra aquilo com todas as forças. Essa é a condição necessária para você tomar Diksha. A sua diksha é inútil, completamente inútil, se você não sente isso. O, o mundo está todo inundado, não tem terra para lugar nenhum. E as pessoas devem chorar, salvem me salve-me, porque todos estão afogando na água. Por isso que as pessoas choram. Mas você não chorou? Você se sente confortável com a sua posição, com o seu dinheiro? Qual é a necessidade para você, você de tomar é Diksha? O que você vai fazer com a Diksha? Você se acha confortável? Ninguém pode dizer a verdade, essa verdade diante de você. Mas essa é a verdade da Diksha. A segunda qualificação qual é? A primeira é esta. Ah, se sentir completamente perdido e desesperado. A segunda Procurar o Guru. A primeira é identificar a sua miséria. E a segunda é procurar o Vaishnava puro. Quem vai me salvar? Meu dinheiro que está no banco? Meu filho, minha filha, meus netos? Meus pais? Quem que vai me salvar? Nenhum deles pode te salvar. Nós já explicamos o caso de Gajendra. A Gendra descobriu que ninguém poderia salvá-lo. E finalmente você procura a ajuda do Guru Pada Padma. Onde está aquele Guru? Eu preciso alcançar esse Guru que está o tempo todo cantando os santos nomes, que é um representante verdadeiro de Balarama. Ele não é nenhum representante de Balarama, ele é o próprio Balarama, não um trapaceiro. Não adianta coletar quanto tempo ele foi para os, pa, para os países estrangeiros, quantos tempos ele fez, quanto dinheiro ele coletou. Eu tenho que calcular que minha alma auto-realizada, que não tem nirmatsara, que não tem ciúme no coração, que não tem inveja no coração. Esse é o primeiro sintoma do devoto, ele não tem competição, ele não tem ciúme, inveja de ninguém. Esse é, o, é por isso que ele pode dar harikata. Ele não tem inveja de ninguém, por isso que ele é treinado a pi. Ele alcança o máximo grau de humildade. Então, qual é a segunda qualificação? Você tem que descobrir quem é o Shuddha Guru, o, Gura, o Guru Perfeito. A terceira qualificação, rendição, rendição incondicional. Mas ninguém está mostrando essa rendição incondicional. Eles mostram uma rendição condicionada. Incondicionada ninguém demonstra. Eu não vejo de Xambagba. Então, se o seu condicionamento, se essa renúncia é total incondicionada não está lá, então a sua adicção não está completada. De acordo oh, com a proporção Saranagati. de Charanagati, de rendição, aos pés de lotes do Sadguru, você pode alcançar um resultado. Você não pode alcançar Divyagyan. Você quer trapacear o Guru? Você vai se tornando um Acharya. Qualquer um pode se tornar um Acharya. Quem vai checar quem é o verdadeiro Acharya para ele? Sr. Prabhupada Bhaksidanta disse que o Acharya nunca pode ser eleito, selecionado, escolhido com critérios condicionados materiais. E ninguém pode cortar esse, Siddhanta. Por seleção, por política, por nada, o Guru não pode ser eleito. Não são as pessoas que determinam quem é o Acharya. O Vaishnava aparece pelo desejo de Balarama. E é Balarama pessoalmente que se manifesta na forma do Vaishnava puro para nos liberar. Nós somos tão tolos, nós somos os idiotas número um. Nós queremos trapacear os Vashnavas. Nós não sabemos que o Vaishnava puro é, nosso, é o nosso benfeitor principal. Ele quer me liberar, mas eu quero trapaceá-lo, eu quero, trapaceá quero uh, manipulá-lo, eu quero fazer política com ele. Essa é a condição das pessoas. Elas pensam que podem Uh, enganar o Devoto puro, obter alguma coisa dele, uh, mentir para ele, blefar para ele. Mas quem vai? Quem vai conseguir trancar, prender os pés de lótus do Senhor Krishna dentro do próprio coração? Quem vai manter esses pés de lótus dentro do coração e vai trancar Krishna lá, sem permitir que ele nunca saia dali, sem um, um minuto sequer? Se nós vamos glorificar um sado como Shilabhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, o Paramahamsa, se você simplesmente diz o nome dele, Jai Shilabhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, de todo o seu coração, pronuncio o nome dele de todo o seu coração. Por quanto mais nós lembramos os pés de lautos de um Vashnava Mosnas, mais nós recebemos bênçãos. Como? Sem nenhum problema, sem nenhum é, é, é, apoio a material, como que eu posso manter esse, esse serviço? Eu estou tentando fazer da melhor maneira possível, estou tentando eliminar todos os defeitos. Mas eu não tenho capacidade de fazer isso. Mas não importa, eu estou tentando fazer tudo sem o menor defeito. Não é que ah, eu estou com dor de cabeça, estou com dor da barriga. Pela misericórdia do Guru Pada Padma, eu faço tudo, parikrama, recito os mantras, dou uh, harikata em nome dessa grande associada de Prabhupada Bhaksidanta, um, o Guru de Shambhava, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então, é mais prático cantar as glórias do Vaishnava puro do que se preocupar para ler os Vedas e o Vedanta. Nos últimos 18 anos, eu, tem gente que está estudando a gramática sânscrito, mas até hoje não sabe escrever em sânscrito. Estudando os, os textos de Panini, né? o pai do sânscrito, eles chamam ele de Pandita, mas até agora ele não aprendeu a escrever em sânscrito. Por que, que você, então, não vai glorificar os Vaishnavas com todo o coração? Isso é mais prático do que estudar os Vedas e do que estudar o Sânscrito também. Esse é o caminho mais curto. Se eu glorificar o Vaishnava pelas suas reais qualidades, se eu enxergá-las, eu vou me liberar automaticamente. Está escrito isso nos Vedas. Nós precisamos enxergar o Vaishnava para glorificá-lo mas não para receber um benefício. Nós vamos fazer isso é, para que ele nos libere da nossa miséria com a sua misericórdia infinita. Esse é o, o ponto principal. Com todo o coração, você precisa tomar abrigo dos Vaishnavas, sem nenhuma condição. Então, finalmente, você vai conseguir Diksha. Nós não somos qualificados para tomar Diksha. Nós vamos... Pela misericórdia dEle nós podemos glorificá-la, mas nós não temos qualidade para isso. Na minha vida, ninguém me guiou além de, de Gurudeva. Noite e dia eu oro por Ele. Aonde eu devo ir? Eu não sei o que fazer. Eu oro noite e dia e que Balarama me guiasse. E sem que ninguém me ajudasse. Eu alcancei Bhakti Pramodho Puri Goswamaraj, de Sri Lashram Das Baba. Ele, alcançou, ele encontrou Bhakti Pramodho Puri Maharaj automaticamente. Então eu acredito 100% que se eu preciso de um Guru, o Balarama pode observar meu coração. Eu não preciso da ajuda de ninguém, Eu não vou procurar na internet quem que é guru quem que não é guru. Foi automático. Eu orei para Balarama e encontrei Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. o nosso Shri Das Badai. Então, a primeira coisa, você tem que entender que você está desesperado, que você está numa condição miserável, afogando na água da alusão. Aí sim, você pode ser é, salvo para a emancipação do, material, do samsara material, para a emancipação de todas as almas condicionadas. Nós estamos prontos para uh, derramar galões de sangue. Nós temos que estar prontos para isso, pela emancipação das almas condicionadas, mas mesmo assim, Ninguém, nós temos garantia, porque a alma condicionada pode me rejeitar e ir embora. Mesmo se ela estiver morando comigo, assistindo o que eu faço noite e dia, diante do Bhagavatam, estou dizendo isso. Teve gente que veio me ver o que eu faço noite e dia, noite e dia. Mesmo depois disso, tem gente que caiu. Como é que eu não toco um tostão de dinheiro eu dou responsabilidade de tudo para os demais que querem ajudar como é possível que as pessoas não enxerguem como é o processo se o meu guruseva é guruseva ou não eu tenho que perguntar para mim mesmo porque eu tenho o meu desejo de trapacear dentro do meu, de, de, de, dentro do meu coração mas quem eu vou trapacear eu tenho uma, propensidade, uma propensão a trapacear mas eu quero trapacear a mim mesmo, eu não posso trapacear meu Guru, meu Guru Pada Padma. Antes de dizer que eu fiz Before serviço a ele, que eu digo que eu fiz Guru Seva, eu tenho que perguntar a mim mesmo, se você fez mesmo Guru Seva, você fez ou você fez negócios com o Guru Pada Padma. Põe a, põe a mão em Shimha Deva. põe a mão em Shalagrama Shila e diga que você fez Guru Seva. Ou se, eu, se você fez negócios com o Guru. Diga, você tem que pronunciar isso, você não toma abrigo na verdade absoluta, ah não, não, você vai tomar abrigo na verdade comum, até as pessoas têm medo de mentir, as pessoas materialistas têm medo de mentir, mas você não tem de dizer que você serviu seguro se na verdade você queria fazer negócios. Hum, as pessoas, os materialistas têm medo de mentir E você sentado no trono Do guru né, Pode dizer que você chegou aí sem fazer política? Quando você vai tomar abrigo da verdade absoluta? Se eu não, você não consegue tomar abrigo Nem na, na verdade comum Como que você vai poder tomar Abrigo da verdade absoluta? Você pode dizer isso? Se eu não posso tomar Abrigo da verdade comum, o que é bom, o que é ruim, o que é verdade, o que é mentira, se nem isso você alcançou, por isso Prabhupada Bhaktivinoda diz repetidamente para servir o Guru e tomar e fazer o Guru te servir, parece a mesma coisa. Os tolos não conseguem ver essa diferença. As pessoas não têm é, senso comum, elas não têm bom senso. As pessoas não têm bom senso. O que, o que dizer de Siddhanta? Eles não veem quem é que serviu o Guru e quem é que deu serviço para o Guru. Você tem alguma ideia sobre isso? Você tem Siddhanta Vichar? Cheque. Então, Prabhupada Bhak Siddhanta disse: servir o Guru e colocar o Suva para me servir, para me dar. É, posição, um, para um dia ser um acharya, para eu ser adorado pelo público, aparentemente pode ser a mesma coisa, mas qual é a verdade por trás disso? Espere e observe para ver, antes de dizer uma conclusão final. Você tem que esperar e observar para ver quem está realmente servindo e quem quer ser servido. Quem é capaz de sacrificar a própria vida pelos Vaishnavas, pela causa do Sankirtana Yaga, pela missão de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Quem vai dar a própria vida? Você tem que procurar. Muitas almas caídas tomam vantagem do Guru dos Vaishnavas. Às vezes, nenhuma uma roupa. Se eu ficar com uma moeda que é dele, eu posso ir para o inferno. Sabendo ou sem saber? Consciente ou inconscientemente? Vamos um, supor que alguém me dá uma doação para o meu Guru Pada Padma. Eu coloco alguma coisa no meu bolso. Não dá nem para dizer o que acontece se uma pessoa faz isso. Mesmo sem querer. Supor que alguém deu uma doação e que o Guru Pada se você pode fazer isso, isso, isso, isso, isso, essa instrução. Vamos supor que sobra alguma coisinha, que fique comigo e eu esqueça. Uma moeda extra. Sobrou uma coisinha, eu não estou querendo trapacear, mas eu esqueci. Eu não estou querendo trapacear, mas eu esqueci que aquele, aquela moeda era do Guru. Eu não estou querendo fazer de propósito. Eu uso esse dinheiro para o meu propósito. Finish. Acabou. Você trapaceou, o Guru. Você acha que é brincadeira fazer Haribajara? Então, dessa maneira, Prabhupada diz, para servir o Guru Pada Padma, ou tomar serviço do Guru Pada Padma, não são a mesma coisa. Parece a mesma coisa, mas não é. Essa é a elevação do Guru Pada Padma. Tudo é a, a, a excelência do Guru, a misericórdia do Guru. Eu não posso dizer, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Uma vez eu ouvi, fiquei... fiquei Assustado. Quem conhecia Guru Pada Padma? Por minha causa todos vão conhecer o meu Guru. Ah, é por você que o Guru vai ficar conhecido, seu Patife? É pelo seu serviço que o guru, seu Guru vai ficar conhecido? Você não sabe nem o ABC do Bhajana. Vai dizer: quem conhecia meu Guru Pada Padma? Eu? Eu fiz ele ser conhecido no mundo inteiro. A ah, você é quem faz o Vaishnava? Porque Krishna é o quê? É, é aleijado? Krishna não pode projetar os seus próprios devotos? É você quem faz isso? Krishna não tem braço, não tem algo, não tem pé? Arm, inglês, desculpa, braço. É você que projeta o seu guru? É por isso que as pessoas estão sabendo o nome do seu guru, você deve ir embora. Vá para casa e se case. Eu sugiro que você vá para casa e se case. Com todo o seu dinheiro, vá embora. Fique com o dinheiro que você coletou, mas saia do templo. É assim que você quer trapacear o guru, mas você não sabe que você está trapaceando você mesmo. Tolos, você não pode trapacear o guru, é impossível. Está em uma plataforma que eu não posso nem vê-lo, eu não consigo nem enxergá-lo verdadeiramente. Como que eu poderia ultrapassá lo Dessa maneira o Guru Seva é tão importante, que se nós escutamos sobre o Guru Pada Padma por anos, vida após vida, assim aos poucos, vida após vida, nós vamos conseguir talvez desenvolver consciência de quem é o Vaishnava. Se você ouvir sobre o Vaishnava por vida após vida, se você ouvir Guru Tattva como servir os Vaishnavas, mesmo assim não, está, não existe uma garantia de que você avance espiritualmente. O que o Guru está dizendo intactamente você tem que fazer. Não pode ter um desvio de 0,0001. Se o Guru disse isso, você vai fazer outra coisa o Guru, guru Pada Padma te dá a instrução e você faz o que você quer, você tem que seguir totalmente, você não tem direito de mudar nada. Nenhuma decisão, nenhuma atividade, nenhum, nenhum siddhanta, você não tem direito de mudar nada. É assim que a gente serve o Guru. Porque um milímetro de desvio pode catapultar você para longe da vida espiritual. Pode lhe mandar embora da vida espiritual. As pessoas podem continuar te dando guirlandas. Oh, Jagat Guru, deixe as pessoas falar. Estão comendo fezes e urinas. Eles não sabem o que eles estão fazendo. O que o que será o resultado de você glorificar um falso Vaisnava? E se você é o falso Vaishnava, qual é o resultado de você ser glorificado pelos tolos? Qualquer desvio das instruções do Guru pode nos mandar embora da vida espiritual do Bhajana. Siga o que Prabhupada Bhakti disse. A alma condicionada faz tantos programas, calcula. Ai, Maharaj, eu posso fazer isso. Para para, para, para, para, para, para, para. Eu sei quem você é. Fazendo tantos planos e programas. Ai, eu posso fazer esse seva. Não. Você não pode fazer. E é por isso que eu. Eu digo para você, não, não faça isso. Eu posso abrir isso, eu posso abrir aquilo. Não, não faça. Se você for fazer todos esses seus planos que estão na sua cabeça, você é capaz de abandonar a vida espiritual. Eu sei que você não está pronto para fazer determinados serviços. Senão você vai perder seu tempo de cantar os santos nomes. Eu não posso ultrapassar ninguém, eu não posso dizer que está tudo então, bem quando ele não é, está." De Shambhava. Então, finalmente, Bhakti Pramut Purigosa Maraj decidiu ir para Vrindavan. Ah, ele está sempre em Vrindavan, na verdade, mas ele resolveu ir até lá. Ele nos preparou, ele se preparou durante um mês. Vamos levar este livro, este outro livro, este livro vamos levar. E eu fui quem é, coloquei os livros todos na mala. No dia que ele quis ir para Vrindavan, depois do Arati, nós arranjamos um carro. Eu fui até o aeroporto para cuidar dele, nada para nada mais. Eu não tinha plano nenhum para ir para Vrindavan. Né? Eu estava sentado no carro, Bhakti Pramod Puri Maharaj deitou e ele pôs os pés de lótus no meu colo. Estava muito feliz, os pés dele estavam no meu colo e todo o dia, foi, um, foi toda a viagem foi perfeita. Muito tranquila, nós chegamos no aeroporto e o, aeroporto, o homem do aeroporto viu que esse grande sanyasi estava vindo. Ele estava com quase 100 anos, Bhakti, por amor do perigo, então ele arranjou um quarto especial onde eu e Guru Pada Padma nos sentamos. Com um potinho de barro. Porque eu coletava o muco que ele cuspia quando ele estava tossindo. E Guru Pada Padma estava me ensinando muitas coisas. Nas últimas, nessas condições de idade avançada, ele disse: Meu filho, veja. O amor entre mulheres e homens, entre as mães e os filhos, tudo isso é material. Está vendo? Olha, tá vendo? Olha lá. Olha o amor material para todos os lados. Ele me ensinou muitas coisas nesse dia. E depois disso, eu disse, Gurudeva Maharaj, ah, o seu o avião está pronto para sair. Vamos nos preparar? Aí, Bhakti Pramod você mais, perguntou, você não vai? Eu falei, não, Gurudeva, eu não estou não, não preparado para ir, não, não tem bilhete, não tem nada para ir. E Bhakti Pramod você mais, falou, não, mas eu quero que você vá. E eu falei para quem veio nos levar, e eu falei, eu não tenho dinheiro. E alguém ficou, não quis comprar o meu bilhete. Eu falei, olha, eu prometo você, era um homem muito rico. Ele tem muito dinheiro, eu não devo criticá-lo. Ele tem muito dinheiro, mas ele, ele na verdade, está como Sanyas. Eu não vou criticá-lo. E ele ficou assim, ah, eu vi que ele não queria me comprar o bilhete. Eu falei, olha, eu prometo que eu posso voltar. com. De lá, e lhe pago você. Eu sabia que eu não tinha dinheiro. Mas eu posso pedir que alguém pague para o, seu, para o meu bilhete. Esse, esse homem finalmente comprou um bilhete de última hora e eu voei com o Guru Baharaj até Vrindavan. Né? E a viagem foi muito importante para mim. Porque toda a viagem eu vi o humor de Guru Pada Padma, a pureza dele, o sedanta dele excelente. Nós chegamos no aeroporto de Delhi e de lá. Muitos devotos estavam de pé esperando por Bhakti Pramod Puri Maharaj, e ele entrou no carro e de novo ele pôs os pés no meu colo. Depois disso eu fui até Vrindavana. Os devotos estavam com fome, trouxeram prachada e comeram no meio da estrada. Mas eu não estou habituado a fazer isso e nem o Maharaj faz isso. As pessoas falam, você quer alguma prachada? Ele falou, não, não, não, eu não cantei. O, o Gayatri. Eu preciso ir até o, ah, o templo e cantar o, o, o, o Gayatri. Não, não, eu não posso. Eu não, to, não posso nem tomar água. Primeiro eu preciso ir para o templo. Pro templo. Ah, ele mesmo sendo um Siddha Mahatma, se comportava assim. E eu aprendi tudo isso dele, como manter a pureza do meu coração e a pureza externa também do corpo. Então finalmente. Nós não, de, não conseguimos nem fazer ele beber água, ele teve que ir até vrindávano. E aí ele, Bhakti Pramodhpurigusamara, foi para o quarto dele, ele tomou banho, passou a tilaka, cantou o santo, cantou ah, o Gayatri. Só depois disso, ele tomou água, um homem com quase 100 anos de idade, que tipo de poder de tolerância ele tinha, nós aprendemos também. Desse Vaishnava, do Guru Pada Padma, do Bhakti Premud Purigosyamaraj. Então, uma vez ele respondeu para o médico: Eu não posso tomar água agora. Eu primeiro ia até o templo, tomar banho, e depois eu posso tomar água. Essa era a sua perfeição. Mesmo se você olha feio para alguém, não, você pode contaminar seu coração. Se você dá, olha para alguém e sente desejo, você também está com o coração contaminado. Qualquer tipo de contaminação dentro do coração não permite que você fale a Harikata. Você pode dar uma aula, mas não o Harikata mais puro. Mas Bhakti Pramod Prigo Samaraj fala, não tente dar aulas para ninguém, dê aulas para você. Então eu nunca, a lecture, ah não, o Kimaraj está grande, quer dizer dar conselho. Eu posso parar meu Harikata, mas eu não vou ficar dando conselhos, dando instruções para as pessoas, dando bronca nas pessoas. Então nós chegamos em Vrindavana, mas o calor logo veio e a gente decidiu levá-lo até, eh, levar até Jagannatha Puri, Nilachaldam. Então, e eu voltei para fazer servi serviços aqui em Mayapura E de lá, Bhakti Goswami Samaraj foi para Jagannathapuri Ele ficou lá até o último momento E finalmente, mesmo eu não tendo qualidades nenhuma Ele me deu essa, esse hábito branco o hábito de Babaji? Foi no dia de Rasapurnima. Então, a lua estava totalmente cheia e eu não dormia, dormia night, a noite inteira night. olhando Because para was, o templo de Jagannatha. Agora so existem outros prédios no caminho, mas naquela época não, no, dava não, para enxergar. Se enxergava do topo do templo, o templo de Jagannatha. Então, a noite inteira eu fiquei olhando para para o templo de Jagannatha com a Sudarsana Chakra lá em cima. Depois eu prestei reverências para o Guru Pada Padma, para Bhakti Pramodhpuri Goswami Maharaj. Eu disse para ele, Gurudeva, passei a noite inteira sem dormir. Eu estava pensando, ele falou para mim, eu estava pensando no seu futuro. Bhakti Pramud Puri Goswami falou que não dormiu. E ele falou assim, eu estou pensando pela sua vida futura. E, Guru, e Bhakti Pramud Puri Goswami disse, eu estava pensando na sua vida futura. E Shambhava falou, mas eu sou uma alma condicionada, por que pensar em mim? E Bhakti Pramud Puri Goswami brincava muito comigo. Como dois amigos ele brincava comigo. Então, não tinha ninguém lá, estava sozinho com ele, ele me deu os mantras e ele explicou os significados desse mantra e disse, dessa maneira você vai adiante, não olhe para trás. Toda a vida dos pecados que você fez no passado, tudo isso você deve deixar para trás, não olhe para trás. A sua jornada agora é na direção de Vrindava. Né? Agora nós estamos num carro na direção de Vrindavana. Entende? Então, depois ele completou 100 anos depois disso. Então foi organizada uma grande festa. Mas eu estava ocupado com publicar livros em hindi, em inglês, em bengalês. Em espanhol, eu não sei em espanhol, mas era meu dever coletar os artigos e mandar para o devoto que ia traduzir tudo, que datilografava e ele era dos Estados Unidos, esse devoto. E eles falavam de maneira muito pesada para comigo. Faça logo! Eles davam ordens. e eu dizia: Olha, já está meia noite aqui. Eu o devoto me deu o artigo, eu estou checando o artigo. Ele me dava broncas, manda agora. Porque ele tinha dinheiro, né? E eu sou um mendigo, mande já. O seu tolo, ele dizia para mim. Eu falei, agora, nossa, aqui na Índia tá, é meia-noite. Está tudo fechado. Aqui na Índia esse horário está que nem um crematório na rua, não, não tem ninguém andando. Ele respondia. Então, ele publicou esses artigos todos sobre as ordens de Bhakti Pramod Puri Maharaj. desse modo, de maneira muito entusiasmada, entusiástica, fiz meu, meu, meu, seva. meu seva e qual era meu o único, meu único desfrute que Gurudeva ficasse muito feliz, que Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ficasse muito feliz. Eu queria, por isso eu queria dar tanta energia. Era um esforço fútil, eu não posso fazer nada, mas mesmo assim ele ficava feliz com o meu esforço. E a revista em Bengali ficou muito boa, todo mundo gostou. Todas as fotos, toda a explicação. Muito bem. E eu fiquei doente. Seva estava acontecendo. Eu estava sentindo febre. de repente, eles descobriram que eu estava com malária. Aí, um Vaishnava chegou para mim e falou, vá checar. Um sanyasa falou para o Shambhala, vá checar. Você está com febre há muito tempo. Eu dormia do lado de fora e os mosquitos me picavam de noite. Aí eles descobriram que eu estava com malária. E eu estava tratando a malária e continuava a fazer seva. Eu carregava todos os meus livros e fui até Jagannathapuri para ver a comemoração de 100 anos de Bhakti Pramodupuri Goswami diz Das Baba. Então, eu estava tão doente que, às vezes, eu deitava na cama, às vezes, eu ia ver o que os devotos estavam falando. Eu estava nessa condição. Totalmente. não tinha força para ir nem, nem no templo, nem ali. Eles arranjaram uma... Um, foi no, na Assembleia Municipal de Puri a comemoração. Porque eu consegui pelo menos completar o meu serviço. Eu não me lembro na minha vida, eu não me lembro na minha vida que eu peguei uma rúpia do meu Guru Padma. Eu posso dizer isso com toda a, todo o volume. Eu nunca peguei uma moeda dele, me deu um dinheiro, me deu uma moeda. Nunca. Falei isso com, com toda a força. Mas mesmo assim eu estou sobrevivendo. Pela misericórdia de Deva, eu tenho mantido a minha vida. Eu não tenho nenhum tipo de insatisfação. A única insatisfação é que eu não posso fazer mais vida espiritual. Pela cooperação de vocês, eu estou tentando fazer bhajana. Vocês são meus gurus, é assim que eu vejo vocês. vocês me ajudam a retificar meu caráter, meu, meu comportamento, meu siddhanta. Eu gostaria de falar muitas coisas. O que mais eu poderia dizer? Eu não sei dizer nada sobre ele. Eu não posso nem tocar os pés de lótus dele e as suas glórias. Bhagavan Gauranga Mahaprabhu pode glorificá-lo. Ou Ananta Deva ou Balarama podem glorificar Bhakta Pramod Purigocena Maharaj. Eu acho que hoje é né? Avirbhava. He is he is he is externamente, ele Externamente, o pode I ir embora do mundo material. Eu sei que hoje ele desapareceu de Shambhava, mas eu sinto que o tempo todo ele está me guiando de dentro do meu coração. Se eu faço algum erro, qualquer erro, eu vejo que ele fala: o que você está fazendo? Você vai ter que dar a por que você está cometendo esse erro? Ele briga comigo e eu me autocontrolo. Então, até hoje, ele me guia, qualquer fração de segundo. Não sei se ele me aceita lá no mundo transcendental. Depois que eu abandonar meu corpo, eu não sei isso. Eu mantenho a minha esperança. Mas quando eu me lembro, eu penso que eu não sou qualificado. Eu sinto muito, mas é ele que pode me dar qualificação. Então, é uma escolha dele. Hoje eu tiro o Bhav desse grande Paramahamsa Guru. Então, por tempo indeterminado, eu posso tentar para não os do meu Guru Pada Padma, mas mesmo assim eu, eu sei que eu não posso retribuí-lo, não posso dar nada para ele. Essa é a minha condição, essa é a minha pobre condição e abençoe, me abençoe em vocês para que eu possa continuar até o último momento da minha vida dando harikata para o prazer de Gurudeva. Eu não quero fazer tempos, eu não quero discípulos, eu não quero nada disso. Eu não tenho nenhum desejo, eu desejo, desejo disso, eu juro. Eu não tenho desejo de ir nos países estrangeiros, nos países estrangeiros. eu não quero nada. Ah, eu não quero ter pouso de guru. Ah, mas você vai dizer, você está dando harikatai, harikatai é que faz o guru. Mas eu não gosto de fazer isso, eu faço isso para o serviço dele. Eu faço isso para satisfazer ele. Eu não quero dinheiro, o que eu coleto, o que me dão é suficiente para a minha vida e para o meu serviço. Nós temos que tocar esse capítulo. Ontem, eu nunca quis trapacear ninguém. Esse é meu erro. Esse é meu grande defeito. Eu não quero, não posso mentir para ninguém. Eu falo sempre a verdade. É por isso que eu sou chutado de todos os lados. Porque eu não quero trapacear ninguém, eu falo a verdade para todos. Você pode ficar ou ir embora. É a sua escolha. Eu posso, ter, eu posso até ter outros defeitos Mas esse então, é o defeito principal de Shambhava Então ontem Nós falamos sobre A aranha É o guru 23º É o 23º guru desse assim. avaduta é 23º guru Sanyasi que estava conversando e com o diado Maharaj, como Maharaj explicou nas aulas da manhã. Hoje em dia tem um, um, um desenho chamado Homem-Aranha. É uma historinha como James Bond. As crianças gostam muito. Eles acham um, cara, um personagem extraordinário. Mas de onde vem? Todas essas histórias. Esse Paramahamsa diz, a aranha é meu guru. Eu vejo que a aranha ela faz uma, uma teia, mas ela não pega nada de fora. Tudo sai dela mesmo. Sai essa teia ela faz um desenho geométrico impressionante. Que é isso, quando o trabalho acaba, ela come tudo isso. Ela come toda a teia dela. Eu falei, nossa, que impressionante. Ela não pega nada do mundo para fazer teia e não deixa nada para trás. Ela mesma come tudo. Que impressionante, que interessante. Então, porque 23 me guru is que é o Senhor Supremo é a causa original dos mundos infinitos. É dele que vem toda a maya, é dele que vem todos os universos. E ele depois engole tudo isso. Ele é a razão de todas as razões, ele é a causa de todas as causas. Ele cria esse mundo material da sua energia interna. A minha é você, é tudo. E depois disso, quando tudo acaba, o Senhor recebe tudo dentro de si. Você pode se lembrar, uns 20 dias atrás, eu estava falando sobre isso. Se a densidade de todo o universo, quando ela tende para o infinito, o volume vem para um ponto. Ele chega para o zero. Entende? Isso é um princípio matemático. Se a densidade tende para o infinito, o volume tende para o infinitesimal. Maraja, eu posso lhe dar um objeto minúsculo, você pode, você pode carregar? Ele é pequenininho, ah, mas se eu sou inteligente, eu vou perguntar, mas qual é o peso, qual é a densidade dele? É desse tamanho, você pode carregar? Eu tenho que perguntar, mas o que que tem nele? Se eu te digo esse volume aqui, ó, de mercúrio. Mercúrio, HG. Seu pai não consegue carregar. Mercúrio é pesadíssimo. Qual é o objeto, qual é a densidade? Eu preciso perguntar antes de dizer sim ou não. Então, dessa maneira, nós vamos descobrir que todos os objetos desse mundo vão voltar para dentro do Senhor Supremo. Eles vieram dele e vão voltar para ele. É isso que a aranha mostra. É por isso que nós estudamos, entendemos isso do Bhagavatam, que o Senhor é responsável por todos os tipos de designação nominal, quem, quando, como e por quê? Krishna é a resposta de todas essas perguntas. É por isso que nós deveríamos sentir que essa vida não tem sentido sem adorar Krishna, sem Haribadjana. Né? Essa matéria, vai, ela vai ser desintegrada. Mais cedo, mais tarde, você vai ter que deixá-la. Então, por que você não tenta entender as glórias do Guru, do Vaishnava e do Senhor Supremo e deixar a matéria agora? Você tem que subir para um nível muito elevado para realizar todo o tattva esse Avaduta está dando, nos dando tantos segredos. Quem é dentre de nós? Quem é dentre de, é de nós quer se concentrar no Senhor Supremo? Oh, uma aranha ali, o que fazer? Quem que olha para ela entende o que ela está fazendo? Todos nós já vimos, nós vimos aranhas, mas quem pensa dessa maneira? Isso é o um ensinamento, esse é o um conhecimento. Neste universo está cheio de coisas para aprender. Os Paramahamsas aprendem. De tudo, de você, dele, de todos. O então, Paranahama aprende. Ele é muito inteligente. Então, Todas as perguntas quem como quando, porque todos esses advérbios, acho em português, é, deságua nos pés de lótus do Senhor Supremo. Mas até hoje eu não puder cortar o meu falso ego. Pelo meu amor ao Guru Pada Padma, qual é a utilidade desta vida? Se eu quero manter minha vida, se eu quero manter o fluxo de nascimentos e mortes, tudo, é Krishna quem manifesta. Nós não podemos dizer que nossa responsabilidade nem de um alfinete. Você não pode dizer que esse corpo é seu. Você não tem o direito de dizer que esse é seu corpo. Você não dizer é corpo. Você Você pode dizer que, é, pode dizer que é, é meu corpo. Você não pode dizer, essa é a minha mente. Você não pode dizer isso. Porque a mente também é material. A mente também é material. Tudo é dado para o Senhor Supremo. Seus pensamentos, seus sentimentos, tudo são fornecidos pelo Senhor Supremo. Você não pode dizer que esse corpo é meu corpo. Você não tem direito de dizer isso. Porque mesmo sua atma vem do Senhor Supremo. O Senhor, o Senhor Supremo diz, tudo vem de mim, ó Jivatma. Até as divas vêm de Krishna, até o seu eu vem de Krishna. Você só pode dizer, o meu espírito é meu, Krishna me deu, mas veio dele, então você não tem nada que reclamar aqui. Esse é o poder da mágica, o poder do Senhor Supremo, eu vou parar por aqui. Nós vamos falar algo sobre isso de tarde. Então, este verso com o qual começamos, nós vamos explicar de tarde. Eu não sei se você está Eu não